With or without you, with or without you, I can't live with or without. How are you doing today? Eu sou Júnior Silveira, sou professor de inglês. Eu estou aqui na presença de uma das minhas cantoras favoritas, Karina Menito. Oi gente. <risos> Karina. Se apresente, fale do seu trabalho para os meus queridos learners. O tempo é seu. Tá cronometrado. Vai. <risos> Bom gente, como eu já falou eu sou a Karina, eu sou cantora. Tenho um canal aqui no YouTube também que eu faço vários vídeos, né? Sim. Sempre estou fazendo atendendo pedido do pessoal que manda aqui para mim. Então sou cantora e vim aqui hoje aprender um pouquinho, tentar juntar de alguma forma, né? Exatamente, porque a Karina tem muitas canções ela, ela canta em inglês também, ou é. é, português. Até em japonês você pedir essa menina canta. É. Fica perfeito? É. Não tem. É Não isso, fica. Né? Mas o importante é. A gente tenta. É, é, tentativa, exatamente. Então, tá aqui embaixo no link na descrição pra você seguir a Karina. Vai lá, se inscreve no canal dela. Porque você, além de aprender a cantar, ouvir uma bela voz. Vai ah, também aprender a cantar em inglês. Ok? Vai na minha é que você brilha. Karina, a gente vai cantar aqui hoje, ensinar pra galera como cantar o refrão de With or Without. You". Exatamente. Quem canta essa música? Eu, too. With too. Without... E o que significa with or without, you, Karina? Com ou sem você? Mas essa minha ah! é muito boa, oh Então a primeira parte, Karina, é assim, Vamos ó. Lá. Vamos lá? Você me acompanha aí? Vamos. Vamos lá? Um, dois, três. With or without you With or without you, without without you. Without you. I, I can't live With or without you, you. Então, with é com, certo? É. Uh, without, sem. Sem. E você. Eu esqueci do or, né, que é o. Então, na hora que você cantar, <risos> você vai cantar assim, with or without. You. Tenta. Eu, with or without. You. With or without. You. Very good. Então, na hora que você cantar, não cante pausado. Vai juntando as palavras, faz a emenda. With or. ele sabe qual é qual. Exatamente. With or. With or. With or. With without you. Without. You. With or without you. With or without you. Very good. You try at home. Tentando tenta é mais fácil. E é um refrão bem simples porque vai se repetindo, né? É, exatamente. Vai, tenta aí. Tr Duas vezes. With or without you, with or without you. Eu? Yes. With or without you? With or without. You. Depois nós temos I can't leave. Que é assim, ó. Vai. I, I can't, can't leave. I can't leave. How do you say can't in português? não posso. Muito bem, eu não posso. não posso. I can't leave. Então na hora de você cantar, cante com, com, como o Bono mesmo tá, tá fazendo no, no vídeo, né? I can't leave. I can't leave. Bem rápido. Às vezes o ter nem aparece, né? Exatamente. Às eu... vezes eu fico na dúvida. Hum. Qual é, porque às qual vezes eu não ouço a pessoa falando o T, aí eu fico, é quem ou I, can, I can't. Essa é uma ótima dúvida, Karina. Muita gente me pergunta, ah, esse T eu quase não escuto. Mas isso é absolutamente normal. Até em outras palavras como don't, já viu don't? Uhum. É, ele é bem sutil, na verdade, porque a gente, no português, a gente puxa muito T, né? Can't. É. Então, é como se a língua encostasse no sal da boca, mas não espirrasse. Esse finalzinho. Então fica, I can't Tenta, I can't leave I can leave Isso, você é. não faz o Você não ouve, ele. É. I can't leave With It or without, without you, you. <risos> There we go E a próxima parte é And you, you gave you yourself away And you gave yourself away Self away. O que significa isso, cara? Não sabia, gente. Vou confessar, <risos> ele já me explicou. Tipo, você desiste de você mesmo. Exatamente. Yourself. Tipo, você mesmo. Você mesmo. É por isso que quando você vai num restaurante que você se serve. Self. Self-service. Muito assim. bem. Quando você tira uma, uma foto de si mesmo, você tira uma. Self. Muito bem. Então, toda vez que você ver self. É porque está relacionado... Tipo, myself. Exatamente, myself. Então você desiste de si mesmo. And you give yourself away. Percebe, Karina, como o and juntou com you? Uh -huh. And you. And you. And you give yourself away. And you give yourself away. E you yourself juntou com away. Então, yourself away. Sim. And you give yourself away. Very good. Give yourself away. Bom, agora que você já aprendeu a cantar o refrão da música With or Without You, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar junto com a gente o chorus de With or Without You. Are you ready? Vamos lá, Karina? Vamos, lá. Vamos passar? With or without you With or without you I can't believe With or without you Like nesse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de se inscrever neste canal se você é novo por aqui e é claro, inscreva-se no canal da Karina, você vai adorar as versões das canções que ela faz. gente, vai lá. Pede música, pede música. Façam seus pedidos, ela tá sempre postando vídeos, canções nacionais e internacionais. Exatamente. Toda segunda-feira é um internacional e de quinta-feira é um vídeo nacional. E esse aqui que a gente fez, inclusive, vai estar tá lá. Muito e bem. Vai gravar a música inteira, né? Essa é uma boa observação, porque você sempre fala que eu só ensino o refrão da canção aqui. Mas lá no canal da Karina, você vai ver essa canção inteira na íntegra. A gente vai estar tá lá cantando pra você. E você vai saber cantar junto com a gente. Exatamente. E segue a Karina também lá no Instagram, tá aqui embaixo Karina Menito que ela, ela posta coisas muito legais lá todo dia, né Karina? <risos> todo dia. Não é, Karina? <risos> so that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se todos vocês See you around! around. Bye! Tchau!